Ô, oh, compadre, tem uma dúvida pra tirar com você. Eu quero saber de um trem. Seus pais são primo, né? Eu, como é que é ser filho de primo? Falam que é nasce meio estragado. Como é que é? Me zoado. Você sente alguma coisa? Isso é eu sou bem normal.